Oi, gente. Gente, eu sou a Tata e eu estou aqui para trazer de volta um quadro que vocês me pediram muito para voltar. Que é aquele quadro em que eu leio e comento notícias bizarras que envolvem é, casais e namorados e situações bizarras que envolvem é, sexualidade, amor e relacionamento. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Gente, seguinte, hoje eu estou com plateia. mentira. Tem duas pessoas aqui participando. Aê! Se vocês escutarem os comentários, os engraçados, risada no fundo, não estrem, tá bom? Beleza? Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu te lembrar que eu posso te ajudar todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, no horário que você quiser, com o seu relacionamento, ou então se tu tá tentando conquistar alguém e não consegue, ou então se tu tá precisando, assim, ó, abrir a tua cabecinha em relação a isso para poder, de fato, finalmente dar certo com alguém nessa vidinha, ou se você quer ficar de boa, solteiraço, mas de bem com o seu coraçãozinho também, para todas as possibilidades. Então, baixa aí meu aplicativo! Sim, meu aplicativo tá cheio de dicas e conselhos de relacionamento elaborados por mim, todos os conselhos lá fui eu, eu que escrevi eu que escrevi um puro e ele vai ser personalizado para você de acordo Todo com dia. seu perfil todos os dias então todos baixa é dias. grátis tá aqui na descrição o primeiro link não esquece tá bom a gente está na versão beta então tá quase lá e mas já tá muito massa já tá pronto praticamente então eu quero muito que essa parte desse aplicativo desde o início e é isso aí baixa aqui primeiro link da tá descrição tá bom oh. primeira notícia rapaz põe aliança dentro do abdômen para fazer pedido de casamento Tem? Oh. eu assim? tenho imagens olha aqui cara o bicho realmente abriu o abdômen aqui ó e botou, e o, o, ele ele mandou um médico que era amigo dele fazer um implante de aliança, abrir aqui o abdômen dele e colocar a aliança. Mas é que tirou como? O médico ajudou ele a tirar esse médico amigo dele, que médico é esse também, né? E daí aí o médico tirou a aliança. E deu toda essa aguentada pra mulher? Aham. Uhum. É? De acordo com a mídia local, o rapaz conseguiu convencer um amigo cirurgião a participar do inusitado pedido de casamento. As imagens então mostram a moça notando que há algo de errado dentro do suposto ferimento. Ah, tá, tá. Ele veio, pediu ajuda pra, pra namorada dele: amor, me ajuda aqui, tô com um machucado aqui, me ajuda a trocar o curativo. Ai, Aí ela ver. viu que tinha alguma coisa estranha e ela foi. Achei criativo. Achei legal. tinha uma aliança dentro do machucado. Mas ela é médica também. Que nojo. Não, ela não é médica nem ele. Aí não era médico? Não, não amigo é que dele se... que era. Uh, que bizarro. Deixa aí o que, que vocês acharam dessa notícia. Próxima: estúdio pornô busca programador que também top atuar. Muito específico, não é mesmo? Como assim, cara? Ele seria então garoto é... do programa? <risos> Ah, já valeu já a participação dele já no vídeo inteiro. Valeu. Esse é o verdadeiro garoto de programa. Esse é o verdadeiro garoto é o de real programa. Oficial. assim, né? Muitas empresas dizem que querem um profissional multitarefas, né? A é gente atuo, que já. Agora áreas. assim, tão distintas tarefas eu nunca tinha visto. Preciso de dois programadores, PHP, com experiência em banco de dados interessados em serem ator pornô. O que, que tem a ver. O cu com as calças. <risos> Como o outro. Não vai ser? Que... Pede o um anúncio. A empresa oferece salário de até 6 mil reais por mês. E eu Aí, te ó. pergunto, meu amigo que sabe programar. Você toparia? Será que era uma cena de um filme não. sobre programação, uma coisa assim? Não, eu acho que, que não real, é. Né? É real mesmo. E aqui fala que para se candidatar à vaga era necessário o um currículo. E o portfólio não foi muito bem detalhado qual tipo de portfólio que era para ser enviado então fica aí a critério seu né qual do que, que é o seu portfólio Eu garanto que chegou um portfólio lá bem bizarro de outras coisas bizarro próxima mulher vende marido no Facebook e recebe várias propostas Manda não te cuida não o marido dela tá mexendo o saco dela a história é assim e aí ela resolveu fazer um anúncio lá Pra botar ah, o marido. É Mas é a... pra brincar, né? De brincadeira. Mas ela não tava contando que ia aparecer várias propostas. No final das contas, o marido dela também entra na brincadeira e acabou respondendo alguns comentários. Mas ainda bem que ela levou super na brincadeira, porque teve até amiga dela dizendo que se interessava em comprar o um marido. Mas quanto que tava? Na postagem, ela compartilhou uma foto do marido junto com uma descrição e sua lista de qualidades. Tem um marido de 33 anos que não é mais necessário devido a encher muito meu saco. Eu não quero nenhum. Dinheiro, ele é gratuito. Ah, gratuito, ah, ela foi, tipo, generosa. Tá de lá, valeu, ele Deus. é bem treinado, ela escreveu. É sempre o marido que enche o saco da mulher, né? A mulher tá sempre aí, ah, enche o meu saco. Mas é que vocês enchem muito o saco. É, o cara. é, vamos combinar, né? Os caras é que ficam dizendo que mulher fala demais. Olha só, o cara entrou na brincadeira e ele falou, ele comentou dizendo: também sei fazer chá. <risos> Melhor comentário que ele poderia fazer, né? No final, ela fez uma postagem lá dizendo que era brincadeira. Gente, meninas, calmem, calmem. Ele é meu, eu só tava brincando. Mas tinha gente interessada mesmo. Tinha, então. tinha gente interessada mesmo. Próxima. Cansada de desilusões amorosas, mulher se casa com um cachorro. Eu não tô zoando, ela se casou mesmo. O cão tem 8 anos de idade e foi muito elogiado pela esposa. Ela falou que nunca nenhum homem na vida ofereceu a ela tamanho nível de lealdade. Tudo bem. Bueno. É o nome do cachorrinho peraí peraí peraí é Henry. Henry o nome do cachorrinho sensacional quando questionada sobre a campanha do cachorro e as atividades preferidas dele a mulher contou que ele é maravilhoso ama abraçar e assistir televisão eles têm um certificado de união estável gente E ela tá Nossa. tipo assim esperando poder liberar o certificado de casamento real para poder casar com o cachorro acho que ela tá tuquinho, assim se passando, se passando. só acho ela também tem vários outros cachorros ela tem mais 10 cães na casa mas ela disse que todo se dão bem que os outros não têm ciúme. Todos nos damos muito bem, na maioria das vezes, mas quando há uma tensão entre eles, Henry, que é o, o marido dela, geralmente o um cão pacificador. É uma das muitas qualidades que eu amo nele, diz ela. Mas rola um. Rola beijo na boca! Aqui o beijo na boca deles! Nossa, rola um negócio sexual também, meu Deus do céu. Eu não sei, hein? Eu acho acho que, que rola umas lambidas, o um negócio. <risos> desculpa gente eu podia ter deixado vocês irem sem essa não, se não abrindo mão do romantismo o casal tem até música chamada canção de Harry ah não é hein, o nome dele é Harry tô muito Harry. louca desculpa segundo a esposa sempre que ela canta ele vem correndo feliz nossa hum, cara tá ela, muito feliz, ela tá, cachorro, muito, tá errada, muito feliz meu, gosto, meu Deus gente. A próxima notícia é: Japoneses encontram verdadeiro amor em bonecas de silicone. Cara, aí fala a história de um cara que ele tem 45 anos, ele já era casado, mas ele não tava mais satisfeito com a esposa dele. Então ele propôs à esposa é, ter mais um membro ali, né? Rolar um, um triângulo amoroso. Ela não quis que fosse um triângulo, mas ela deixa ele ter essa boneca, boneca e se relacionar com ela. Parece que no início assim a filha dele ficava meio tipo: Como assim? Pai, deixa eu brincar com ela. E daí, mas depois a menina entendeu que ela não. Era apenas uma boneca, mas sim a namorada do papai. Bizarro, né? Mas ele falava, filha, papai agora tem uma outra uh -huh. mãe. Sei lá, tem a namorada. Falar, mas a boneca da massa, pelo menos? Não, é bizarra. As bonecas conhecidas como Rabo Douro, é o nome das bonecas. É tipo o rabo de ouro, entendeu? O rabo de ouro. Significa boneca do amor. Olha a minha mente, gente, que poluída. Nossa, nada vez ver isso. Boneca da amor, desculpa. São compradas principalmente por homens viúvos que as vêm não apenas como um objeto sexual, mas sim como uma parceira de vida. Meu Deus, gente. Cerca de duas mil bonecas de silicone são vendidas por ano no Japão. Cozinha. Ele falou assim, ó. Ele falou assim. Ah, mas olha só. Olha só a explicação do cara. Ele deu depoimento. Seguinte, a explicação dele: A defesa. A defesa. A defesa. As mulheres japonesas têm um coração muito duro, são muito egoístas. Sejam quais forem meus problemas, a Mayu, que é o nome da boneca, Sempre está aqui. Sou louco por ela e quero estar para sempre com ela. Que me enterrem com ela. Quero uhum. levá-la ao paraíso. No. Bizarro, tá aí, né? a boneca é da Orton, né? Não, é uma boneca bem tosca. Tipo assim, dá pra ver que é uma boneca. Que Desculpa, Mayu. Desculpa se você tem uma boneca de silicone em casa, mas eu achei bem tosco. Não, mentira. Duvido que alguém tenha uma boneca de silicone em casa. deve ser caro essas bonecas É caro, que fala o valor. Quanto que é? É caro porque o latex simula a pele humana. Cada uma custa mais ou menos 20 mil reais. E aí, você pagaria 20 Nossa. mil reais numa boneca inflável? Deixa aí nos comentários. Uma boneca é inflável, né? Uma boneca de silicone, né? Ainda na vibe das bonecas de silicone, a próxima notícia é empresa inaugura bordel apenas com bonecas eróticas aí o cara chega lá e ele pode escolher se ele quer a negra a loira a morena a asiática e a asiática ela tem tipo um traço meio de mangá assim sabe cada uma delas Pô, tem um nome desemprego aí. se o cara ou a mulher se lá quiser uma mulher de verdade não vai encontrar nesse bordel. oferece encontros de uma hora 260 reais a Hora. Imagina quanto é que esse bordel não ganha. Ideia. Caramba, é genial! Não pagar salário, cara, cara, se não tu mas... for empresário e tiver com grana, faz um lance desse aqui no Brasil. Vai dar altas granas. não precisa de salário? Cara, não precisa de salário, não precisa de nada. Simplesmente <risos> abre 260 reais a hora para cada boneca. Só que tem que investir nas bonecas, né? Meu Deus, tem que investir nas bonecas, é verdade. Gente, é isso. Vocês gostaram dessas notícias? Vocês já sabiam de alguma? Deixa aqui nos comentários se você curtiu. Qual que você achou mais bizarra? Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui. Não esquece de ver mais vídeos nessa playlist, se inscrever no canal, clicando na minha cabecinha. Foi isso, espero muito que vocês tenham curtido, um beijo, tchau!